Muito boa noite a todos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Oito e meia, estamos iniciando mais uma live com o propósito de abençoar e edificar o seu coração. Eu vi que hoje, já, antes de pedirmos isso, muita gente já está identificando a cidade, né, o estado, o lugar é, é, de onde é. E quero pedir, encorajar você que está nos acompanhando a fazer isso. Né, não apenas identificar a cidade, estado, se você quiser compartilhar algum testemunho de como né, o Ministério Orvalho tem abençoado a sua vida, do quanto você tem é, crescido, sido edificado, enfim, o que você quiser compartilhar. A segunda coisa é que ainda dá tempo de mandar o link né, dessa, dessa live para algum conhecido seu, ou talvez alguém que Deus colocar no seu coração, trazer a lembrança dessa pessoa, para que ela possa acompanhar conosco. Né, aproveitamos essas lives desde que iniciamos é, é, essa, essa atividade de lives com mais frequência no ano passado para sempre né, aproveitar e divulgar os nossos livros, alguns nossos materiais, mas também trazer né, um, resenhas semana após semana, do conteúdo daquilo que estamos compartilhando. Isso tanto serve para encorajar aqueles que ainda não adquiriram o livro, hoje nós vamos continuar ainda né, no assunto do como Deus transforma a tristeza em alegria, como também para abençoar aqueles que talvez nesse momento não possam adquirir o livro, mas pelo menos vão receber um pouco desse é, é, é, conteúdo, como a gente vem parcelando aí já há várias semanas. Né, se você quiser depois ter acesso às outras lives, caso né, ainda é, é, não assistiu, você pode entrar no, no nosso link lá do orvalho.com barra live -luciano, né, O mesmo lugar onde ela está sendo transmitida agora tem o link das outras lives para que você possa assistir. Bom, vamos lá. Né? Escrevi no ano passado, em 2020, publicamos agora no mês de... É, é, abril de 2021, o livro Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. E o tema é, é, da nossa live hoje envolve abordar né, o processo do início até o fim. Nós queremos falar como a tristeza entrou no mundo e queremos falar a respeito de como não apenas a tristeza, a dor, as lágrimas, elas serão definitivamente é, é, removidas, mas... É, antes de compartilhar a palavra, eu quero mais uma vez né, aproveitar aqui, encorajar você em relação aos comentários, de onde você é, de onde está nos acompanhando, né, e aquilo que Deus tem feito, ministrado na sua vida através dos comentários, mas também pedir aí mais uma vez que você compartilhe o link com mais alguém. Bom, o livro Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria, ele, é, se você adquirir na nossa loja virtual ali do Orvalho.com, você vai recebê-lo com uma edição autografada, isso está valendo ainda para esse mês de, de abril. Né? Estamos enviando com frete grátis, o frete é por nossa conta para qualquer lugar do Brasil. Né? Alguns podem optar por um envio mais depressa. Né? Eu, às vezes, faço isso quando estou com muita pressa de ler o um material, é, é, às vezes eu, eu escolho uma outra modalidade e abro mão do frete grátis. Mas se você quiser, está sendo disponibilizado. E dentro de cada um, né, desses nossos livros, você vai encontrar um voucher para um acesso 100% gratuito ao nosso curso com o mesmo título, o mesmo conteúdo, porém o um curso online, Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. Né? No lugar de cada um dos nove capítulos do livro, né, nós fizemos nove aulas e nós ministramos é, é, praticamente aí, quase todo o conteúdo. Ele vem numa versão ainda um pouquinho mais... É, é, é, objetiva, mas com conteúdo é, é, integral. É, estamos também encorajando para aqueles que adquirirem mais de um, automaticamente será dado um desconto de 20%, porque queremos encorajar você a abençoar a vida de alguém. Né? Hoje mesmo um pastor entrou em contato comigo né, e falou... É, é, é, meu amigo, nós adquirimos 50 livros desses só para dar para os profissionais da saúde né, que estão relacionados aí conosco, queremos abençoar a vida deles. De repente, você tem né, condições de abençoar pelo menos mais alguém. Qualquer é, é, quantidade de livros passando primeiro, automaticamente, se você comprar mais de um, isso vale para esse livro, Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria, vai ser aplicado para dois, para três, para quatro, vai ser aplicado mesmo, desconto é, de 20% sobre o valor total, tá? não apenas do, do próximo livro. Mas nós estamos disponibilizando também um combo. Né? Vou falar a respeito disso agora e provavelmente voltamos nesse assunto depois. Você tem a possibilidade de acessar um combo. Montamos um combo para essa live, né? junto... Com o livro Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria, estou divulgando também o livro do meu amigo pastor Flávio Valvassoura, é, Volte a Sorrir. Né? As duas mensagens estão muito relacionadas, é, elas não se repetem, elas se complementam, e é, para aqueles que adquirirem o combo, nós vamos dar dois livros de presente. O primeiro presente é esse aqui: Superando Limites, também do Flávio Valvassoura. Prepare-se para grandes conquistas. O Flávio eh, tem uma graça de Deus para ministrar né, essa área assim, de, de, de encorajamento, de fortalecimento da fé, de esperança, que é algo fantástico, e esses dois livros dele eh, no combo vão acrença, acrescentar muito. Mas no mês de março, já divulgamos aqui em outras lives, eu lancei pela editora Quatro Ventos o livro Revelação, o Caminho para a Realização. Nesse livro nós trabalhamos basicamente dois princípios bíblicos. O primeiro é a identidade, o segundo é produtividade. Então, nós incluímos nesse combo, né, junto com os meus dois livros novos, outros livros estão relacionados, incluí um livro do meu amigo, pastor Danilo Figueira, um mestre que eu admiro e respeito, que me abençoa demais, Quem Sou Eu? Uma Questão a Ser Respondida na Presença do Grande Eu Sou. Um dos melhores livros sobre identidade, que eu já li até hoje. E nessa área de produtividade, o novo livro do John Bivir, que é o livro X, Multiplicando o potencial que Deus lhe deu. Né? Então, esses, desses é, seis livros, dois estão indo de brinde, frete grátis, né? Aproveite, é, é, nós vamos disponibilizar isso por tempo limitado. Né? Por quanto durar aí é, é, é, o estoque, mas se eu fosse você, garantiria isso já. Normalmente, a gente não para aqui para ficar falando dos preços, mas você entrando nesse link, está tudo disponível. Né? Ou loja.orvalho.com.br live, Luciano, ou caso você não esteja assistindo aí pelo é, celular, mire aí no, no QR Code e você vai ser transferido para lá. Né? É, queremos divulgar os livros esperamos que as pessoas de fato adquiram, mas algo que normalmente eu peço, durante o momento em que estamos ministrando a palavra né, ou você faz isso antes ou deixa para fazer depois, não se distraia muito, algumas pessoas conseguem fazer uma atividade paralela sem distração outras acabam perdendo né? mesmo em relação ao chat, às vezes a gente percebe as pessoas conversando, tentando se ajudar, se aconselhar, né? mas muitas vezes estão naquele momento se distraindo do, do principal, que é a palavra que nós estamos ministrando e compartilhando. Então, quero, é, é, nesse momento... Né, pedir que você abra seu coração, que você ore ao Senhor, né, para que Ele fale ao seu coração, para que a gente possa ter mais do que só uma conversa com exposição bíblica, que traga informações no nível da razão, que o Espírito Santo traga, de fato, luz e entendimento. Uma das coisas que temos falado desde as primeiras lives é o seguinte, né, quando a palavra de Deus diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, nós mostramos que isso não é literal senão ninguém choraria mais do que 24 horas. Né? Isso não é uma mensagem literal. As trevas, normalmente, falam daquilo que é o oposto da luz. Luz na Bíblia é revelação. Trevas é uma expressão usada para falar de ignorância. Na carta aos Efésios, por exemplo, Paulo fala sobre né, revelação, como ser iluminados, que o espírito de revelação ilumine os olhos do coração, ele diz no capítulo 1. Mas depois, no capítulo 4, falando dos que não se converteram, diz que eles estão entenebrecidos no entendimento, ou seja, seu entendimento está em trevas. Então, o choro e a tristeza, eles perduram e prevalecem na ignorância da palavra de Deus, mas a revelação da palavra de Deus pode, ainda que não produza uma mudança circunstancial imediata, produzir uma mudança de atitude no nosso coração, que nos leva a experimentar a alegria em Deus. Então, cremos né, que a exposição da palavra tem um papel vital, né? É por isso que esse livro que eu escrevi não é um livro é, é, onde você vai encontrar muitas histórias, nem testemunhos. Às vezes dou alguns poucos testemunhos para ilustrar e aplicar os princípios bíblicos. A ideia é trazer né, um, um, uma grande dose, uma grande quantidade de ensino bíblico para despertar a fé do seu coração. Bom, hoje eu quero falar a respeito não só de como a dor, o sofrimento, a tristeza e as lágrimas entraram no mundo, mas também. Quero falar do seu prazo de validade. Né? Quero falar de um evento final, é, é, é, do clímax da nossa redenção, onde Deus, como falou por meio do profeta Isaías, 700 anos de, an, antes de Cristo, e depois por meio do apóstolo João, 800 anos depois de Isaías, que ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Essa é uma promessa é, é, que carregamos e, e na qual nós nos regozijamos. Né? Somos gratos a Deus por isso. Então, eu quero começar lendo o versículo, de vez em quando, não todos os versículos, de vez em quando eu vou, inclusive, projetar aqui na tela, principalmente quando for uma leitura maior, para que você possa nos acompanhar. Mas a palavra de Deus diz em Isaías 25,8: tragará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor, né? Enxugará o Senhor Deus, as lágrimas de todos os olhos. Então, vamos... É, é, levar em consideração essa declaração de, de Isaías, né, que nós encontramos aqui no capítulo 25, no verso 8. Isaías, capítulo 25, versículo 8. Então, nós temos uma promessa que ela não aparece dessa forma. É, deixa eu aumentar essa, essa letra, que vai facilitar para todo mundo estar tá acompanhando. E eu vou destacar aqui o... o, o o versículo tragará a morte para sempre e assim o senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos observe que a promessa de Deus enxugar as lágrimas ela está relacionada com a destruição da morte quando a gente lê no livro de Apocalipse no capítulo 7 aquela declaração né do do feita pelo apóstolo João de que Deus enxugará dos olhos toda lágrima aqui ele aparentemente só está falando da lágrima. Mais para frente, nós vamos ver mais uma vez que isso está conectado com a vitória sobre a morte. Então, a pergunta é como a morte entrou. Né? Por que ela entrou? Porque ela, juntamente com toda a, todas as formas de sofrimento, se espalharam. Nós precisamos entender isso. Alguém disse que a melhor forma de você entender o propósito de alguma coisa é voltar à origem. Então, se Deus está fazendo uma promessa de enxugar dos olhos toda a lágrima, e ele tem um propósito em relação a isso, talvez a melhor forma de entendê-la seja voltando à origem. E a origem é justamente, né, não apenas a criação, mas a queda do homem. É quando o plano e o propósito de Deus né, é afetado, consequências se estabelecem para a humanidade, e Deus começa a fazer promessas de restauração, que um dia se cumprirão, plenamente. Nós já podemos viver de forma antecipada, parcial, muito dessa intervenção divina, mas um dia essas coisas se concretizarão plenamente. Então, para que a gente entenda o que Deus quer fazer no futuro, nós precisamos voltar ao passado. Quando quiseram discutir o assunto do casamento, divórcio e novo casamento com Jesus, lá em Mateus 19, a pergunta de Jesus é, nunca leste o que foi escrito, né? o que foi dito, e Jesus faz menção lá do Pentateuco, dos primeiros livros da Bíblia, tratando da questão do casamento, quando o próprio Deus diz, deixará o um homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, serão os dois uma só carne. Então, duas coisas que Jesus destaca. A primeira, né, que nós precisamos entender que tudo aquilo que cremos é baseado nas Escrituras. Nunca Lestes é a pergunta dele. E a segunda é quando ele volta na origem do casamento. É lógico que a ideia aqui minha não é discutir nem o matrimônio, nem o divórcio, nem o assunto de novo casamento, são assuntos que nós tratamos no meu curso, né? que eu gravei junto com aquele, o casamento dos sonhos, no meu livro, o propósito da família, muita gente faz perguntas sobre isso, e normalmente não gosta de dar uma resposta rápida para um assunto tão sério, que requer uma visão tão abrangente. Mas a semelhança do que Jesus faz... Né? Ele, ele, ele diz o seguinte: Olha, vocês estão tentando pegar o bonde andando. Né? Vocês estão falando do divórcio implementado por Moisés. E diz: Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza de coração. Jesus diz: Não foi assim no princípio. E ele, obviamente, deixa claro que não seria assim dali para frente. Então, Jesus está dizendo: Não adianta vocês pegarem o um momento sem entender o início e sem entender para onde a coisa está indo. Né? E acredito que essa visão é o que nós precisamos ter, uma visão abrangente, independente se nesse momento você está sofrendo ou não, isso é doutrina bíblica. E é muito importante que a gente possa basear a nossa fé nesses fundamentos, nesses alicerces da doutrina bíblica. Então, a primeira coisa a ser entendida é que, de fato, né, por meio do pecado se instalou a morte, e juntamente com a morte, uma série né, de sofrimentos que acabam trazendo dor, o choro e também juntamente as lágrimas. Agora, a gente pode ter uma noção de qual foi o efeito do pecado com as suas consequências quando a gente foca, por exemplo, nas promessas de restauração. Dá uma olhada, por exemplo, o que a palavra de Deus diz em Apocalipse 21, de 1 a 5. Eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo, vamos colocar aí na tela, Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 5. A palavra de Deus diz assim, e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O apóstolo João continua e diz, vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eu vou fazer uma pausa antes de continuar a leitura e pedir que você preste atenção no fato de que o tabernáculo, a morada de Deus, está entre os homens e a ênfase bíblica: Deus habitará com eles. Qual o o, o, o elemento que nós primeiro encontramos na interação de Deus e o homem na criação? Deus habitando entre o homem, visitando o homem todos os dias no jardim. Antes da queda havia um nível de comunhão profunda. E Deus está prometendo ao longo da história que ele vai restaurar essa comunhão que foi perdida, danificada. Então o apóstolo Paulo cita promessas como essa. Né? Habitarei entre eles, andarei entre eles, eu serei o seu Deus, eles serão meu povo, eu lhe serei por pai, eles me serão por filhos. Então esse era o propósito. E porque foi comprometido, haverá uma restauração do propósito. Então voltando no texto de Apocalipse 21, agora no versículo 4, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e já não existirá mais morte, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, aqui, diferente de Apocalipse 717 há uma relação entre enxugar dos olhos a lágrima e a vitória sobre a morte. No verso 5, o texto diz assim, aquele que estava sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Né? Eu destaquei aí também, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Se há algo que eu e você podemos colocar toda a nossa confiança é na palavra de Deus, porque ela é digna de toda a confiança. Agora, esse mesmo texto bíblico que nós estamos lendo, faz a mesma relação que Isaías 25,8. Né? entre Deus enxugar dos olhos toda a lágrima e a vitória sobre a morte. Como a morte entrou? A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5 e também ali no, no versículo 12, é, que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Ali a Bíblia está falando de morte espiritual, da separação de Deus, mas a Bíblia também está falando da inevitável e consequente morte física. Nós é, sabemos que essa morte entra por causa do pecado, né, nós nascemos carregando, tanto espiritualmente falando, dando do pecado, como fisicamente, né, nós hoje temos os nossos dias contados, mas Deus nos criou como seres eternos. E a restauração do pecado, quando ele for finalmente extirpado, erradicado de nós da nossa natureza. A palavra de Deus nos mostra que em lugar da mortalidade, haverá imortalidade. Em lugar da corruptibilidade, haverá incorruptibilidade. E essa promessa de restauração futura só tem sentido quando você entende que o plano original, né, que Deus tinha para a humanidade, foi comprometido com o pecado. É importante que a gente consiga olhar essa, essa projeção do início ao fim. Talvez seja justamente, levando em conta esse cenário, que faça sentido para a gente o fato né, registrado no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 35, de que Jesus chorou. Esse é um texto conhecido das Escrituras. Né? Eu lembro quando criança, nós tínhamos, às vezes, das escolas bíblicas dominicais ou escola bíblica de férias, competições de decorar versículo, e esse era um dos textos, né, um dos versículos que nós, quando crianças, espalhávamos uns, uns para os outros, ia, olha, esse é fácil de decorar, Jesus chorou. A gente não tinha noção na época da profundidade da declaração, de que o Deus que se fez homem se tornou semelhante a nós, né, com a capacidade de ter sentimentos como eu e você temos, mas eu acho que esse choro de Jesus merece uma avaliação, eu, de vez em quando, pregando, cito algo que eu vi de um pregador citando outro, né? dizendo que Jesus, mesmo sabendo que Lázaro iria ressuscitar depois de morrer, se reservou o direito de dar uma boa chorada. Mas eu falo isso muito mais em tom de brincadeira, né? porque, na verdade, esse não foi o motivo do choro de Jesus. Né? Quando nós voltamos lá no início do, do, do capítulo 11, e acho que é, seria interessante colocar esse texto na tela, então vou permitir que você me acompanhe, o, o, o versículo 1 do capítulo 11 começa sendo assim, um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de, Maria, é, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era mesmo que ungiu o Senhor com perfume, ele enxigou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Obviamente, aquilo não era um mero comunicado, era um pedido de ajuda. Mas a Bíblia diz, verso 4, ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e, e, e, e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Né? Por que, que Jesus se demorou? Não é indiferença. O texto afirma antes que ele os amava, mas ele também disse essa doença não é para a morte. Talvez ouvindo essa primeira frase a gente pensasse, né? ninguém vai morrer, mas na verdade o que o senhor estava dizendo é que a morte não prevaleceria, e sim que Deus seria exaltado, que Deus seria glorificado. Agora, o próprio Jesus diz no versículo 11, acompanhe comigo, tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Né? Então, o Senhor Jesus, obviamente, já está sabendo do que aconteceu antes de ter a, no a notícia do desfecho né? daquela situação. É, os discípulos disseram, verso 12, Senhor, se dorme, estará salvo. Destaquei já aqui em amarelo, Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes diz claramente, verso 14, Lázaro morreu, por causa de vocês, me alegro que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Olha o que Jesus está dizendo, né? Me alegro de que eu não estivesse lá, ou seja, se eu tivesse, ele poderia ter sido curado, mas agora o milagre será ainda maior. O verso 17 diz quando Jesus encontrou, é, chegou, encontrou Lázaro já sepultado, havia quatro dias. Então, é, Marta, ela vai ao encontro de Jesus e o verso 21 diz que ela afirma, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela está dizendo, se o senhor não tivesse demorado, se o senhor tivesse atendido o nosso chamado, se o senhor tivesse vindo antes, isso não tinha acontecido. Mas olha o que ela diz no 22, mas também sei que mesmo agora, tudo que o senhor pedir a Deus, ele concederá. E aí Jesus diz a ela, seu irmão há de ressurgir. E a resposta dela, eu sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Por quê? Já os judeus criam... Né? Daniel capítulo 12 é um dos textos que fala disso com clareza De que haverá ressurreição no final Não apenas de justos, mas também de injustos Então ela está dizendo, eu sei que no último dia Eu sei que quando houver o desfecho de todas as coisas Vai ter ressurreição né? Agora, Jesus diz na sequência, verso 25 Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que morra, viverá E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente Você crê nisso? O Mata respondeu, sim senhor, eu creio depois Maria vem e fala a mesma coisa, que parece que as duas tinham já conversado sobre o assunto. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E é a partir disso que nós temos a menção do choro de Jesus. Quando Jesus viu que ela chorava, que os judeus que acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Né? Começa um sentimento em Jesus. Jesus pergunta onde o puseram, eles dizem, senhor, venha ver, e a Bíblia diz, Jesus chorou. Esse é o momento que os judeus disseram, veja o quanto ele o amava. Embora alguns começam a questionar, se ele abriu os olhos ao cérebro, não podia ter impedido que Lázaro morresse. Bom, o que eu quero destacar aqui sobre o choro de Jesus. Embora a Bíblia nos mostre que Jesus se comoveu ao ver as pessoas chorando, e eu particularmente não creio que ele está chorando a morte de Lázaro. Ele já sabia de antemão quando recebeu a notícia de que Lázaro estava enfermo, que Lázaro iria morrer, mas que ele iria despertá-lo do sono. Aquela situação de Lázaro era efêmera, era temporária. Se Jesus iria ressuscitá-lo, não havia razão para chorar a morte dele, uma vez que ele simplesmente seria despertado de um sono, de um breve é, é, é, é, tempo de ausência. Agora, quando Jesus vê o quanto a morte provoca a dor, o sofrimento nas pessoas... Eu acredito que esse choro não é apenas uma identificação e uma compaixão com quem hoje sofre isso, mas, particularmente, eu acredito que Jesus, entendendo o seu propósito nessa terra, por que ele veio, o que ele tinha que fazer, eu acredito que ele chora a dor, né, do pecado tentado à humanidade, e das suas consequências, né? a dor de, embora estabelecendo todo um processo de restauração para a humanidade, saber que isso não é instantâneo, não é imediato. Sabe, nós precisamos entender isso até que nosso Senhor volte que os mortos em Cristo sejam ressuscitados, os que estiverem vivos, como diz a Bíblia, transformados, nós vamos ter que lidar com a realidade da morte, né? de amigos, de familiares, de pessoas queridas, ou né, a gente participando de velórios, de momentos de despedida de outros, ou mesmo lembrando que um dia chegará a nossa vez, em que os outros é que farão isso em nosso lugar, e isso é uma realidade inevitável, não importa se a pessoa conhece ou não conhece a Deus, se ela serve ou não serve ao Senhor Jesus. Obviamente, há uma diferença em lidar com esse processo entre os que servem a Cristo e os que não, mas a morte é uma realidade que envolve a todos. Mas nós precisamos entender as promessas bíblicas. Nós precisamos entender o desenho né, da, da, das escrituras. E agora eu quero voltar em Apocalipse 21. Quando a Bíblia diz, lá no versículo 4 de Apocalipse 21, e já não existirá mais morte, e já não haverá luto, né, é... é e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Obviamente, Deus está dizendo que essas coisas que acompanharam a humanidade, elas serão revertidas, elas serão mudadas. E como eu e você, é, não apenas podemos, mas devemos entender isso, é que na consumação da obra de Cristo, que se dá por ocasião do seu regresso, né, após... Deus ter feito novos céus, nova terra, porque a redenção não é apenas para o homem, é para toda a criação, é para toda a natureza. É, e isso é um retorno ao plano original de Deus, onde não apenas a condição é como era no início, mas Deus habitando entre os homens, já não haverá mais dor, já não haverá mais morte, né? já não haverá as lágrimas, que é consequência de tudo isso, que é se trate de dor física, de dor emocional, Ambas são resultantes da queda. E acredito que elas serão eliminadas. Né? Esse texto é muito claro, esse acredito não é o imagino. Nós podemos ter certeza de que elas serão eliminadas com a plena restauração desse projeto inicial do Criador. Na sequência, né, o, o, o, o apóstolo João ele ainda menciona a questão da árvore da vida. Né? Acredito que nós precisamos entender a questão da imortalidade operada e trabalhada pelo próprio Deus, né? nessa, nessa redenção completa. Por quê? Quando o homem pecou e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus vedou o caminho à árvore da vida. Né? Deus impediu, colocou serafins guardando o jardim e impediu que o homem tivesse acesso a ela. Interessante que a árvore já estava lá. E Deus nunca tinha impedido o homem de comer dela, mas depois do pecado, impediu. Né? Há uma discussão entre as formas de se interpretar a Bíblia, né? alguns acreditam que o comer da árvore da vida reverteria é, é, é, a situação é, é, do homem rapidamente, mas não por meio de todo o trabalho e da obra de Cristo, outros acreditam que na verdade ela tinha o poder de remover a imortalidade, mas não reverteria a condição do homem, ele estaria eternamente perdido. A verdade é que aquilo que a Bíblia e ditado ainda na adolescência, aquilo que a Bíblia não diz com clareza, não podemos afirmar com certeza. Mas essa árvore que já estava lá, o acesso a ela foi vedado. No entanto, a Bíblia nos mostra que na restauração plena, na conclusão da redenção, nós não apenas teremos o acesso à árvore da vida, como poderemos desfrutar dela. Todas as coisas convergem num único entendimento. Deus restaurando plenamente aquilo que se perdeu e foi comprometido através do pecado. Né? Então, a Bíblia diz que nessa ocasião, né, aqueles que provarem das folhas da árvore, que elas serão para a cura dos povos. Nós sabemos que a enfermidade, assim como né, a morte, ela assola a humanidade. E doença e enfermidade também foram alvos né, da obra de Cristo na cruz. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 24, ele citando Isaías 53, diz né, que o Senhor verdadeiramente carregou sobre o seu corpo, é, é, é, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós mortos para o pecado vivamos pela justiça. Mas ele diz assim, pelas feridas dele, vocês foram sarados. Já vi comentaristas, isso aqui é cura espiritual, não, não. O texto de Isaías 53 está sendo citado, diz que ele levou sobre si as nossas iniquidades e também as nossas enfermidades. Então ele está mencionando essa obra dupla, que terá seu pleno efeito quando... Apocalipse 22, 22:3 diz: Não haverá mais maldição. A maldição entra como consequência do pecado, mas lá no desfecho da redenção, ela será totalmente eliminada. Então, quando a gente consegue entender esse quadro, né, a gente percebe que a partir desse grande finale, né, desse grande desfecho da obra de Cristo, né, já Deus sinaliza de antemão que a dor e o choro não era o plano perfeito de Deus para a humanidade no início e que não será mais parte da nossa história. Infelizmente, eles entraram por meio do pecado, mas, felizmente, eles serão retirados. Agora, de vez em quando, as pessoas me fazem a pergunta, né? é, o que saber do futuro vai influenciar o meu presente, o meu momento atual? E eu quero que a gente possa considerar isso. Né? Então, vamos dar uma olhadinha em outro texto bíblico, que é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e vamos ler do versículo 13 até o versículo 18. O apóstolo diz assim, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Essa expressão dos que dormem está falando né, daqueles que morreram. Para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Também quero destacar essa frase. Eu disse antes que crentes e não-crentes, Todos têm que lidar com a morte, mas vão reagir de forma diferente, porque isso tem tudo a ver com a fé que carregamos. E aqui a Bíblia está dizendo, nós não queremos que vocês fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Nós temos uma esperança, e isso faz toda a diferença, não apenas no futuro, quando ela se concretizar, mas já no hoje e no agora. Ele diz no verso 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Ou seja, ele também ressuscitará todos aqueles que morreram crendo e confiando nele. É lógico que haverá ressurreição de justos e injustos. Aqui o foco é trazer na companhia dele os que serviam a ele. Então o verso 15 diz, e pela palavra do Senhor ainda lhe declaramos o seguinte, que nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos, sairemos na frente dos que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ódio, ouvido a voz ao Arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. verso 15 diz que os vivos não precedem, não saem antes. Então, os mortos ressuscitam primeiro. Aí o verso 17 começa dizendo, depois, depois da ressurreição dele, o que, deles, o que acontece? Nós, os vivos, os que ficarmos, até vindo vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com eles, esses dois grupos mortos, ressuscitados, né? vivos, transformados, se unirão, para quê? Para o encontro com o Senhor nos ares. E o texto diz, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aquela ideia inicial de Deus num pleno relacionamento de comunhão, proximidade, juntamente com o seu povo. Agora, o verso 18 diz, portanto, consolem uns aos outros com essas palavras, se saber o futuro não produz nenhum resultado no presente, o que é que Deus está dizendo para a gente não ser como os demais que não têm esperança? Esperança é uma projeção para o futuro. Por que, é que a Bíblia diria o propósito dessa esperança, que é o consolo, nós precisamos saber dessas verdades. Muitas pessoas estão tentando basear a sua fé em Cristo Somente naquilo que podem experimentar da parte dele nessa vida. É precioso experimentar intervenções dele agora. Mas Paulo diz em 1 Coríntios 15, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais infelizes. Nós precisamos entender que mesmo Lázaro, que Jesus ressuscitou, morreu de novo. E Lázaro está aguardando o dia dessa ressurreição plena, onde ele será glorificado assim como eu e você carregamos a esperança em Cristo, também seremos. Em Filipenses 3, 20 21, a Bíblia diz, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um salvador, o qual há é de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Por mais que a gente procure viver uma vida saudável, cuidando do corpo, cuidando da saúde, entendendo palavras e promessas de Deus e até pela fé recebendo milagres e intervenção de cura, nós estamos num processo, né, onde aos poucos a prestação, dia após dia, nós estamos morrendo, o envelhecimento é isso, os nossos dias estão contados, eu quero viver o melhor de Deus nessa terra, eu quero produzir o maior impacto possível em prol do reino de Deus, enquanto puderem, eu quero ter, fazer de tudo para deixar um lugar melhor para a próxima geração, mas eu não posso perder de vista, que a Bíblia diz que nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem, a um lugar permanente do nosso destino, que é algo extraordinário, né, Outro dia alguém falou, não, pastor, esse negócio de falar que nós vamos para o céu não é bíblico. falei, como não? A Bíblia diz, nossa pátria está nos céus. É? Paulo diz, eu desejo partir e estar com Cristo. É lógico que a Bíblia diz que um dia essa nova Jerusalém desce do céu e estabelece sobre a terra. Mas também não é nem mais essa terra. A Bíblia diz que isso acontece depois de haver novos céus e nova terra. Então o mais importante não é nem a geografia né? Se a gente vai estar tá o lado de cima, se a gente vai estar tá para o lado de baixo, é um novo estado Com a obra de Deus completa E isso só vai acontecer quando? Né? Quando a morte Que entrou e juntamente com ela As suas consequências For finalmente Erradicada do nosso meio E é o que diz a Bíblia em 1 Coríntios Capítulo 15, verso 50 Também vou colocar esse texto Aí na, na tela né? Paulo diz, com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Por que carne e sangue não herdam o reino de Deus? Porque a corrupção, aquilo que entrou pelo pecado na nossa carne, não pode herdar o reino de Deus, o reino de incorrupção. Verso seguinte, 51. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que, que ele está dizendo nem todos dormiremos? Uma geração que estará viva por ocasião da vinda de Cristo não vai passar pela morte, mas precisa de transformação, assim como os mortos que serão ressuscitados. Eu fico triste quando percebo que alguns crentes nem sequer imaginam que vai haver ressurreição dos mortos. Hebreus capítulo 6, nos versos 1 e 2, trata disso como um dos rudimentos, dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Agora, alguns até sabem que vai acontecer, mas não entendem a importância ela diz respeito ao grande desfecho da obra da redenção de Deus nas nossas vidas. Vamos continuar. Verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e a Bíblia diz, os mortos ressustarão incorruptíveis, e nós, Paulo no momento está falando como quem estava vivo, e desde a primeira geração eles viviam na iminência da vinda do Senhor, e nós seremos transformados. Por que, Paulo? 53. Porque é necessário que esse corpo mortal se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Imortalidade era o estado do homem antes do pecado. Isso foi comprometido com a entrada do pecado. Mas quando o pecado for definitivamente erradicado, Jesus não vem uma vez, promete voltar uma segunda simplesmente sem um propósito. É por ocasião da segunda vinda de Cristo que nós teremos o desfecho da redenção, que nós teremos a conclusão dessa obra extraordinária. Quando alguém se converte, falando em termos de santificação, ela vive o que chamamos de santificação inicial. Ao longo da vida cristã, essa pessoa pode, como Paulo diz em 2 Coríntios 71 1, né, aperfeiçoar a santidade no temor de Deus, e ela vai vivendo o segundo estágio que nós chamamos de santificação progressiva. Mas o pleno estágio da santificação, chamamos de santificação final, acontecerá somente por ocasião da vinda de Cristo quando a natureza carnal, né, com o pecado instalado, como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 7, quando isso será definitivamente erradicado. Hoje nós podemos viver uma vida de vitória sobre o pecado. Na santificação inicial, nós somos livres da condenação do pecado. O que fizemos de errado, fomos perdoados, isso não né, nos é levado em conta. Na santificação progressiva nós somos livres do poder do pecado. Não é só ser perdoado de um pecado já cometido. Hoje nós temos o poder de não pecar. Como Jesus falou com aquela mulher flagrada em adultério, uma expressão da graça dele que chocou os que viviam debaixo da lei, ele disse para ela: "Eu não te condeno". Santificação inicial. Mas depois ele diz: "Vai e não peques mais". Isso é santificação progressiva, mais do que apenas cair para ser perdoado, limpo e santificado, depois nós podemos nem mesmo cair. Mas ainda que a gente permaneça firme, usando os recursos da graça capacitadora para a santificação, nós estamos numa guerra contra a carne. Hebreus 12 fala da guerra contra o pecado. Né? Paulo escrevendo, diz em Gálatas 5, 16, que a carne milita contra o espírito, o espírito luta, briga, batalha contra a carne. Essa guerra só terá fim quando a natureza carnal, pecaminosa, for definitivamente erradicada. E esse nível de transformação se dará por ocasião da vinda de Cristo. Então vamos continuar lendo o texto verso 54 e quando esse quando é finalmente quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de mortalidade então se cumprirá a palavra que está escrita. esse então quer dizer tem promessas mas elas só se cumprirão nesse advento final em Hebreus 10, 13, a Bíblia diz que Jesus, assentado à direita de Deus, está aguardando até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Agora, esse texto nos diz o seguinte, né? então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Em 1 Coríntios 15 mesmo, né? nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. E aquele ele está descrevendo que esse último inimigo né, finalmente foi vencido. Então, Paulo, a partir do verso 55, começa a zombar da morte por ter sido vencido. Ele diz: Onde está o Morte, a sua vitória? Onde está o Morte, o seu aguilhão? E no versículo 56, ele praticamente resume o evangelho. Ele diz: O aguilhão da morte é o pecado. Por quê? Como que a morte entrou? Romanos 5,12 diz que foi por meio do pecado. Depois ele diz: A força do pecado é a lei. A lei foi dada para conter o pecado na humanidade, na sociedade, mas revelou ao homem a sua incapacidade de poder, de fato, viver plena obediência. Por isso, o apóstolo Paulo diz que a lei, ela... Fez o pecado reviver, ganhar força, mostrar as suas garras. Paulo escreve aos Gálatas e diz que ele serviu de um aio para nos conduzir a Cristo e mostrar a necessidade que tínhamos de alguém que não apenas nos perdoasse das culpas já cometidas, mas que nos desse o poder de subjugar isso. Para então, finalmente, depois de falar dessas coisas, ele dizendo no verso 57, graças a Deus, que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui não é vitória é circunstancial, é a plena, é a mais absoluta e completa vitória, é a vitória das vitórias, é o grande desfecho da obra da redenção. Nesse momento, não apenas a morte será eliminada, não apenas a corrupção será substituída por incorrupção, a mortalidade será substituída por imortalidade, mas nós viveremos a plenitude do propósito de Deus. No entanto, até que esse dia chegue, onde Deus, então, enxugará dos olhos toda a lágrima, o que é que eu e você precisamos levar em conta que Deus quer encher o nosso coração de esperança isso não significa que ele só, só tem socorro no tempo do fim né? quando houver o desfecho de todas as coisas, hoje nós podemos experimentar um Deus que transforma a tristeza em alegria e nas últimas lives nós vemos, a, a, a gente vem abordando e cobrindo várias perspectivas de como ele faz isso, no entanto embora a gente diga que possa experimentar algo da parte de Deus hoje acredito que nós também não podemos perder de vista aquilo que nos aguarda por toda a eternidade. porque Nós temos dito e declarado aqui que há tipos de tristeza. Paulo fala da tristeza segundo Deus e da tristeza segundo o mundo que produz morte. A de Deus leva ao arrependimento e produzido. Mas há também tipos distintos de alegria. O homem muitas vezes na busca de alegria, e a alegria natural pode ser vivida por qualquer um, você vai ver gente que ama e teme a Deus se emocionando com o nascimento e a chegada de uma criança no mundo. Gente chorando com a morte de alguém que partiu. Gente celebrando, a alegria de um casamento, de um aniversário, com festa. Agora, isso não depende da esperança, mas é uma alegria momentânea. O que e você precisamos entender é que o que nos dá capacidade de enfrentar as maiores dificuldades, mesmo aquelas onde Deus não operou uma mudança rápida instantânea nas circunstâncias para produzir alegria circunstancial é justamente o foco no futuro né o apóstolo Paulo diz em Romanos 818 porque para mim tem o um por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifesta o que será um dia ter uma comunhão com Deus no nível ainda maior do que eu e você já podemos ter hoje o que já é algo fantástico extraordinário hoje imagina depois né? alguém diz, não, não tem que ficar esperando o por vir para ter alegrias, nós podemos ter agora, é verdade mas as que virão depois são muito maiores que as de agora João escreve e diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto, não foi revelado o que nós haveremos de ser mas sabemos que quando ele, está falando de Jesus, se manifestar a sua vinda, seremos semelhantes a ele porque assim como ele é, nós também o veremos e na sequência ele diz que se temos essa esperança então, nós né, precisamos nos purificar a nós mesmos, assim como ele é puro. Então, para quem pergunta, o que é que saber do nosso futuro vai impactar o presente? Eu digo, vai te encher de esperança, vai trazer consolo, vai te levar a permanecer firme, não vai permitir que você desanime diante de provações momentâneas em função de uma eternidade extraordinária. Embora nós possamos viver né, vitórias, intervenções, manifestações do poder de Deus, eu não tenho dúvida... Nada disso se compara com a plenitude da redenção, com aquilo que nos aguarda. Então o que precisamos de fato é permitir é que Deus não apenas transforme as tristezas do momento em alegrias igualmente momentâneas, mas que nós possamos cultivar aquilo que garante a eliminação permanente da tristeza, das lágrimas, de toda e qualquer forma, de pesar, da maldição, da morte, de todas as consequências do pecado, para que a gente viva a plenitude da redenção. Quando o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, 20, 21, nossa parte está no céu, de onde aguardamos o um Salvador, ele está dizendo que Jesus é tão salvador na segunda vinda quanto foi na primeira, porque aquilo que ele começou será concluído, terá o seu grande desfecho. Né? Então, eu começo e termino o meu livro, é, é, é, Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria, falando dessas coisas. No primeiro, eu falo de como tudo isso aqui, fiz um resumo bem depressa de dois capítulos, como é, é, é, o sofrimento, a dor e as lágrimas entraram no mundo. E no último capítulo, chamado o Grande Final, né, o Gran Finale, a gente fala de como isso tudo será eliminado, porque isso precisa nortear a vida do crente vejo que de vez em quando a gente está recomendando livros sobre casamento, e alguns dizem, não, meu casamento está bom, quase como, se ele acha que não está em nenhuma crise grave, ele não precisa aprender o que a Bíblia diz. Né? E um dia desses, eu compartilhando com alguém, né, que escrevi o, o, o livro sobre como Deus transforma a tristeza a alegria, o cara ah, isso eu não preciso ler não, porque eu estou legal. Né? O que a gente tenta apresentar não é um consolo momentâneo, é um trilho teológico que nos ajude a ter uma fé firme e forte, uma esperança igualmente viva, e que nos ajude com sabedoria e entendimento bíblico, não apenas desfrutar do que Deus tem para nós, mas saber como oferecer consolo aos outros, porque o evangelho é um evangelho de consolo. Bom, nós vamos abrir é, é, é, para as perguntas serem feitas, você já pode é, é, ir preparando e disparando isso aí nos, nos, nos comentários, se você tem uma pergunta. Eu sei, gente, que por mais que a gente tente interagir pela quantidade, pelo volume de gente pergunta, nunca dá para abordar tudo. Né? Alguém perguntou, mas pastor, se eu vou perguntar e não vai responder, tem alguma importância? Eu digo, se não tiver na live, tem para a gente que dá uma olhada nisso e consegue entender a necessidade das pessoas, né? aquilo que estão precisando, nos ajuda a tentar ter uma mentalidade de aplicação cada vez mais prática. Né? Então, se você tem uma pergunta, pode fazer aí. Enquanto vai fazendo, vou falar de novo. O, o, o livro está aparecendo o tempo todo aí na, na, na tela, juntamente com o link, Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. Pode ser adquirido com frete grátis. Tem um curso junto, online, que nós estamos dando de presente, né? a edição autografada, para toda a compra feita nesse mês de abril, na nossa loja da, da, da Orvalho, nós estamos dando um outro curso online, que se chama Celebrando a Páscoa. Para quem adquirir o Combo, né, então ainda terá um terceiro curso, porque junto com o livro Revelação, o caminho para a realização, nós estamos também é, dando de presente um outro curso intitulado Identidade e Propósito. Então, nessa compra, além de levar seis livros, é, é, é, pelo valor um pouquinho menor do que custariam só os quatro, você ainda ganha outros três cursos e o frete grátis. E sabendo que você não apenas está investindo no seu crescimento ou de quem quer que seja que você deseja abençoar, mas com isso você também nos ajuda nos projetos do Ministério. Eu, eu sempre gosto de falar desse outro aspecto. Né? É, é, essa compra pode ser parcelada em até 10 vezes sem juros no nosso site, na nossa loja. Então, dependendo o, o, o valor da compra, existe uma parcela mínima, que eu não sei se é perto de 10 reais, alguma coisa assim, mas dependendo do valor da compra, o combo, com certeza, ele pode ser parcelado e até 10 vezes sem juros. Então, fica aí o encorajamento para que você adquira, para que você compra, é, é, faça, faça a sua compra. Né? Pastor, eu não posso comprar nesse momento, essa é uma das razões pelas quais a gente vive ministrando o tema, liberando as mensagens no YouTube, acesso gratuito. E acreditamos que em algum momento essa sua situação será mudada. Para aqueles que têm condições nesse, nesse momento e podem abençoar mais alguém, fica o encorajamento. Quem quer adquirir o seu ou o combo, fica o encorajamento. Bom, é, eu vi uma, uma pergunta que foi feita... Ah, antes de chegar na que eu quero... Vamos começar por essa aqui que já está na minha frente. A Natália eh, Carvalho Souza pergunta, existe tristeza que provém do Espírito Santo? Bom, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala da tristeza segundo Deus né, e da tristeza segundo o mundo. Se a é tristeza segundo Deus que conduz ao arrependimento e é o Espírito Santo né, que conduz ao arrependimento, né, que convence do pecado, da justiça, do juízo, nós podemos dizer que sim, né? mas a gente precisa ter cuidado né, com essa colocação, porque muitas vezes querem atribuir a Deus uma tristeza que não necessariamente é de Deus. O próprio pecado ele gera né, uma separação de Deus, ele gera preju prejuízo, ele gera um vazio. Agora, a tristeza, segundo Deus, é quando a gente não está apenas lamentando a situação em que estamos, mas aquilo que perdemos no Senhor. Né? A tristeza do Espírito Santo ela nunca vem debaixo de um peso de condenação, mas sempre com um chamado e um apelo para a reconciliação, para a restauração. É... Deixa me ver aqui. Assim, Era essa a pergunta que eu estava procurando, mas a Daniele Portilho foi é, perseverante. Ela repetiu, pastor... O Jesus da Igreja Média Romana, imagino que é da Igreja da Idade Média Romana, é veiculado como sofrido e triste, mas sabemos de sua alegria e diligência na obra. Como diferenciar seriedade e reverência de tristeza? Bom, vou aproveitar e fazer aqui um comercial gratuito. Né? Eu e minha família estamos assistindo agora a segunda temporada do The Chosen, né, que é uma série sobre a vida de Jesus. Isso é algo inédito. Antigamente né, se faziam filmes e agora a gente tem a produção de uma série. Uma das coisas que eu, minha esposa, meus filhos, mais comentamos ter gostado nessa, nessa série é encontrar um Jesus sorridente, né, que chega a ser, inclusive, brincalhão. Né. Aliás, isso não é algo antibíblico. Né. Em primeiro lugar, a gente vê lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 9, a Bíblia falando de Jesus diz, por isso o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que os seus irmãos. É lógico que o quadro de um Jesus na cruz envolve sofrimento e choro. Né? No Getsemane, Jesus derrama lágrimas e um clamor a Deus até para escapar da morte. Então, é, o que precisa ser levado em conta é que, às vezes, algumas imagens de sofrimento <coughs> vão comunicar isso. Né, e quase não se vê nada passando, seja numa tela, em qualquer outra forma de tentativa de reprodução, nas imagens de Cristo, não se vê é, é, essa cara de alegria. Agora, eu acredito que, de fato, né, é, é, seriedade e reverência não são sinônimos de tristeza. Né? Há momentos onde a gente está num ambiente que não há clima né, para você rir ou tratar os outros com alegria requer de você seriedade há momentos na presença de Deus onde nós vamos ter muita reverência e a reverência envolve respeito mas isso não significa que no ambiente de respeito não possa haver alegria né? A Bíblia diz a festa nos céus quando o pecador se arrepende. O céu é festivo, o céu é alegre, o céu não é triste. Né? Então, acho que, de fato, a gente precisa aprender a separar essas coisas. Né? O culto deveria ser um lugar onde, muitas vezes, quebrantado diante de Deus, a gente chora, sim, mas onde a gente regozija. A Bíblia também fala de, de louvor, onde, muitas vezes, né, na música, até a própria dança entra como parte da celebração. Então, seriedade e reverência são importantes, mas não são... É, sinônimo de tristeza. É, vamos voltar aqui é, às perguntas. Ah, eu mencionei aqui a questão do The em alguns ficam né, questionando. Passou Netflix? Não tem. Não, não tem. Você tem que baixar um aplicativo, né, e ele está disponível aí na, nas, nas, nos diferentes sistemas operacionais dos, dos celulares. Né? Você tem que baixar um aplicativo, e no aplicativo é que você consegue acessar e assistir de graça. Para aqueles que quiserem, Existe a possibilidade de contribuição né, que financia as próximas gravações. Toda a série está sendo é, é, é, financiada com doações. Eu gostei tanto já dos primeiros episódios da primeira série que eu nem esperei terminar. Eu fiz uma doação. Né? Então, você pode fazer isso. Mas o aplicativo está disponível de graça. Né? Ele, você, você vai ter parte do conteúdo no aplicativo em português. E o que você consegue é colocar... É, é, é, nos episódios, a legenda em português, na segunda temporada eu acho que ainda não tem áudio para dublagem mas é possível que na primeira temporada você consiga é, é, programar isso, né, então dependendo do sistema que você tem dentro de casa você também consegue projetar a, a, a, a tela do seu celular numa, numa televisão e assistir é, vale a pena, gente, eu toquei no assunto, agora vou ter que terminar vale a pena assistir essa, essa temporada Ok? É, vamos voltar aqui às perguntas. Pastor Luciano, por que o Gerson Azevedo, pergunta, porque muitos irmãos em Cristo ficam deprimidos e não conseguem viver uma vida, uma vida plena e alegre servindo ao Senhor Jesus, porque eles ainda não leram como Deus transforma a tristeza e a alegria. Brincadeira à partes, né? É lógico que nós vamos passar por momentos de tristeza, né? Circunstancial, é, é, é. Nós vamos passar por isso. Deus só transforma a tristeza em alegria porque a tristeza ainda está aí e é parte. A Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram. A gente vai alternando agora. Permanecer no lugar da tristeza, né? Significa que nós não estamos lidando da forma correta com alguma coisa. Ou estamos esperando uma alegria que é só circunstancial e ela nos foi tirada das circunstâncias e deixamos um vazio estabelecer, ou não entendemos ainda aquilo que Deus pode fazer. Né? Há inúmeros textos que retratam esse poder consolador do Evangelho. Por exemplo, em Isaías, é, é, no capítulo 61, é, a partir do versículo 1, esse foi o texto que Jesus leu em Nazarela, em Lucas 4, a Bíblia diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Né? Depois ele diz assim, no final do verso 2, a consolar todos os que choram. No verso 3, a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Então, o evangelho tem um poder consolador. Billy Sunday, um, um pregador americano, costumava dizer, também foi um esportista muito conhecido, antes de se tornar um, um, um evangelista, ele dizia né, que se não há alegria no seu cristianismo, é porque em algum lugar deve haver algum vazamento, né, porque Deus provê isso. Agora, é muito injusto tratar aqui de forma muito rápida é, situações... É, é, onde talvez a gente não explique, tem gente que está abatido por causa da morte de alguém tem que viver, de fato, esse momento do luto. Agora, falamos na, semana, na live da semana passada sobre capacidade de superação, que esse luto tem que ser respeitado, tem que ser vivido, mas ele tem que ter também prazo de validade. Em algum momento, precisamos retomar a alegria. Né? Então, repito, justamente porque muitos crentes têm essa dificuldade de entender a alegria na sua, na, nas suas mais... Distintas, é, é, é, é, nos seus mais distintos ângulos, perspectivas, é, é, é que nós não sabemos exatamente nem o que buscar, nem como experimentar em Deus. Essa é a razão de ter escrito um livro inteiro sobre o assunto e procurar estar ensinando. Nós queremos ver cristãos que usufruam melhor aquilo que Deus tem. É, Deixa-me ver se dá tempo aqui. Uh... Samuel Cristiano diz: Pastor, minha mãe sofre há mais de 30 anos com uma situação difícil na família e ela sempre espera em Deus. Ela sempre tem um sorriso fácil, tem muito bom humor. Isso é um dom. Eu diria que é mais do que um dom, é mais do que personalidade. Isso é maturidade, isso é confiança, né? Que nós desenvolvemos em Deus. É quando nós decidimos como Paulo. Paulo diz: Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Né? significa que, independente do que passamos, nós podemos viver contentes, porque a alegria não é só circunstancial. Né? Eu falei isso na live, acho que foi a segunda das nossas lives intitulada Alegria do Senhor. A alegria não pode ser meramente circunstancial, ela também, em alguns momentos, será circunstancial. Né? Quando minha neta nasceu no ano passado, a gente ficou muito feliz, não tem como ficar. E é um evento, é a circunstância, é o um momento, é aquilo que recebemos. Mas, no ano passado, né, várias pessoas que eu amo, respeito, que abençoaram o meu ministério, minha vida, né, e, eles partiram e nesse momento houve tristeza. Agora, quem aprende a ter a alegria do Senhor, independente das circunstâncias, tem uma fonte de renovo. Então, Paulo diz, eu sei né, viver contente, na escassez, na abundância, eu posso tudo naquele que me fortalece. Então, no livro, a gente também fala de um Deus que muda as circunstâncias e por meio disso nos alega mas nós vamos a uma mensagem muito maior, de que é possível ter alegria independente de circunstâncias contrárias, e acima de tudo, quando terminarmos a peregrinação aqui na Terra, teremos uma alegria plena, permanente e eterna em Cristo Jesus. Ah, eu estou preocupado com o horário, deixa eu ver se eu consigo incluir mais uma é, pergunta. Quero mais uma vez lembrar do combo que nós temos. né? São três livros relacionados ao assunto de você vencer. Né? Como Deus transforma a tristeza em alegria. Volte a sorrir. E aí, de brinde com esses dois, vem superando limites. Depois, junto no combo, temos meu outro livro, Revelação, Caminho para a Realização, que fala de identidade e produtividade. Incluímos um livro sobre produtividade, do John Bivy. E estamos presenteando com outro sobre identidade. Quem sou eu? você pode adquirir o combo aí em 10 vezes é, sem juros. Bom, isso aqui, gente, não é assunto para esgotar aqui, mas só para mexer. Né? É, depressão é espiritual? Não necessariamente, mas muitas vezes um quadro espiritual... Você olha, por exemplo, para Saul, depois de pecar contra Deus, do Senhor se afastar dele, você vê como ele começa a se definhar em tristeza. Nós não podemos negar, inclusive, com pessoas que, distante de Deus, se expõem à ação maligna, que isso também pode ser espiritual. Mas, às vezes, pode ser um desequilíbrio químico, hormonal, pode ser uma situação emocional, há muitos desdobramentos. Mais importante do que mapear a origem da depressão é saber que o Deus que transforma a tristeza em alegria lida com todos esses tipos e pode nos dar a vitória sobre todos eles. Ah, uma última pergunta que eu vi aqui, à medida que entra, elas também vão mudando bem depressa. Deixa eu só ver aqui. Bom, alguém perguntou sobre como podemos viver aqui. Marco Gabriel. Boa noite, pastor Luciano. Como podemos aplicar Neemias 810 na vida prática? Diz que a alegria do senhor é a nossa força. Bom, a resposta completa está lá na segunda live. Você pode acessar orvalho.com.br Live Luciano tem todas as lives descritas naquela alegria do senhor. Mas ali... É, é, Neemias, particularmente, está falando de algo importante. Semana passada, quando falei da capacidade de superação, falei que precisamos receber consolo e que isso vem por meio do convívio com outras pessoas. Ali o texto de Neemias fala sobre sentar, banquetear. Isso fala não só de comunhão, mas de festejar com as pessoas à volta. E nesse contexto, ele diz enviar porção aos que não têm nada, porque eles precisam também ser agraci agraciados com a possibilidade de festejar, e aí ele, ele, ele está falando de uma alegria, onde eles vão decidir juntos se regozijar em Deus, num ambiente festivo, se encorajando. Né? Agora, há momentos onde não há nenhuma festa, os apóstolos saíram da prisão cheios de alegria, né? e aí nós temos uma outra situação onde eles estão conectados direto à fonte, em Neemias 8.10, a alegria do Senhor está sendo mencionada, porque ela tem que ser cultivada na presença de Deus, mas ela tinha um contexto de uma celebração. Né? Cada uma delas depende de entendermos o que Deus diz e de nos posicionarmos. Ali, né, no, no, no, no texto de Neemias, nós já temos Deus lançando luz sobre algo que ficaria muito mais claro no Novo Testamento. Bom, gente, é, por hoje é só. Eu quero agradecer aí a sua audiência, seu tempo conosco, eu quero agradecer todo o apoio e suporte que muitos têm dado ao Ministério, não apenas acessando aquilo que a gente disponibiliza na internet, divulgando, você que tem sido abençoado com os nossos materiais, sempre procure compartilhar, aquilo que é bom deve ser compartilhado, né e a gente não fala isso em toda a live, mas para quem tem o desejo de ajudar de alguma forma o Ministério, você pode acessar o nosso site orvalho.com cooperadores, né tá aparecendo aí é, é, o link no, no, no rodapé da página né E você pode decidir ou fazer uma, uma, uma oferta única ou você pode entrar num programa e se cadastrar para que você possa ser um cooperador né e recorrentemente mensalmente às vezes deixar de comer uma, uma pizza por mês e nos ajudar a levar a palavra de Deus a outros Mas Lembrando que dízimo você entrega na sua igreja local e mesmo as ofertas que são dadas ao ministério, a gente pede que isso só seja feito desde que não tire força ou energia da igreja onde você congrega. Né? O propósito do nosso ministério, o Ministério Orvalho, que é uma associação sem fins lucrativos, é apoiar as igrejas e não concorrer com elas. Né? Nós temos agora, terminando a live aqui, já na sequência, o vídeozinho de um minuto, que se você não estava quando começou, né, que fala sobre o nosso ministério, eu gostaria que você ficasse e pudesse assisti-lo até o fim. É só um minutinho. Muito obrigado. Quinta-feira tem mais. Deus te abençoe. Um bom fim de semana a todos. Orvalho.com é o um Ministério de Ensino ao Corpo de Cristo. Atuamos em quatro frentes principais. A edição e produção de livros